considerou ferramentas encontradas nas zonas rurais de Rincão e Boa Esperança do Chico. Oi pessoal, já me ajeitando aqui para começar o programa, né? Então já já ao vivo aqui com vocês, tá? Só tô dando uma, passando um álcool nas mãos. Pra poder fazer um programa bem tranquilo, tá? Ó, não saiu daí não, ficam aí que nós já estamos entrando Eita, tá, caiu aqui Vamos arrumar Pronto. Você ouviu na vibe mundial Próximo você tem um o álcool de espirrar aí? Ah, Dona Izete 97, Tem o um álcool 97, de espirrar? Aqui, ó. Então tá bom Já tô no ar lá, viu? Pronto, cheguei Se, e... se ouve agora. Professor em metafísica, de tudo, currisa, apesar de que está tudo limpo, né? Mas é bom sempre dar uma borrifadinha de álcool. Pronto. E vamos começar o nosso programa agora. Olá. Olá, querido ouvinte e amigo da nossa Vibe Mundial, a, a rádio que toca tua sua vida, minha e a de todos, não é? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Armin de Gourmandian, estou na rádio, estava conversando agora lá fora, há 21 anos, agora em janeiro, vai para 22 anos. Gente, foi o que nos comentamos, né? Se você virou hoje um jovem de 22 anos, é o tempo que nós estamos na rádio. Legal assim, né? Então, todo esse tempo falando de energia, energias, energias, frequências vibratórias dentro do autoconhecimento. Né? Então, o que é isso, Armin? É... a Uh, é a medicina energética do terceiro milênio, que é embasada no quê? É sustentada pelo registro da memória celular, pelo DNA. É, é, é bárbaro isso, porque à medida que eu vou conversando com a pessoa, canalizo o subconsciente dela. É, então eu até vou, eu vou atender o 20, sabe, Donizete? Nós vamos atender o 20, pode já deixar o telefone no ar, né? que é o 31710221 ou 32624490. E o que que é isso, Armin? À medida que eu vou, eu não preciso nem conversar muito com a pessoa, porque as coisas hoje em dia já estão bem mais agilizadas, né? a, a, tá tudo fluindo muito, querendo muitas pessoas bem, que que é o que nosso planeta está pedindo atualmente, porque nós estamos precisando muito dessa ajuda. Então, à medida que eu converso com a pessoa, percebo o que está acontecendo no subconsciente dela. aonde estão aqueles traumas, aqueles bloqueios, as coisas que emperram a vida dela, pensamentos repetitivos, sabe aqueles pensamentos que, que deixam a pessoa, às vezes, até com, com a impressão que não tem outro reflexo, que não tem outra coisa, é, emperra a vida dela e, e ela vai criando autossugestionamentos. E isso é muito grave porque, porque ela pode ser um parasita dela mesma sem perceber né, que está tá, tá se autoparasitando. Aí isso, esse já é um. O outro é a radiestesia magnética imantada, que é fantástica. Ai, Armin, onde você aprendeu? Com ninguém sozinha há mais que 40 anos. E hoje eu digo para vocês, olha, o pêndulo, ele falou, para de falar explica, né? Ah, o, o próprio pêndulo que eu uso é de cristal ou de pedra, eu não uso outro porque a, a, minha, a minha afinidade com esses é maior, eu não gosto de madeira porque madeira chora quando corta a árvore, né? Então, por melhor que seja o pêndulo, ele vem com aquela eu vejo assim, tá? Ele vem com aquela com aquela dor dentro dele os cristais também, mas pelo menos eles explodem, eles saem então eles não se machucam tanto eles não sofrem tanto então eles trazem, são elementais que, que se formaram juntamente com o planeta aqui, né? Então eles são um pedaços do Sol, eles são um pedaços desta estrela maravilhosa que é o que segura todo o nosso universo. Então, Regiane está aí já. Uh, bom dia, mestra. <risos> bom dia para você também, Gê. Uh, a vibe mundial já está aí, Acenando para para o povo pelo Instagram. Quem quiser me acompanhar agora pelo Instagram, vai lá. É, Armin, uh, é Armin. Uh, armei alguma coisa aí, que eu não esqueci agora o nome total, né? Então, é só procurar por Armei, se vocês já me acham no Instagram. Então, pessoal, é assim... E depois da energia fria vibracional curadora, que é de uma cura total, o teu corpo entra, né, naqueles vai dando, o pessoal fala que é espasmo, mas não é, porque ele ele trepida de dentro para fora, à medida que ele vai recebendo aquelas aquelas fontes, aquela, né, a, a, a, aquelas Aquelas luzes né, que vêm dos pleiadianos. Eu trabalho muito com, os, com as pleiades é, de uma décima segunda, décima terceira dimensão, mas eles começam aqui no planeta através da quinta, sexta dimensão e vão evoluindo. Né? Então, são os que podem se aproximar melhor de nós que nos informam. Mas os que mandam realmente essa força de cura celular, cura, da mente, cura, sabe, até do espírito, são da décima segunda, 13 terceira dimensão, e vamos atender o ouvinte que está na linha, alô? alô, alô, alô, oi, quem tá falando? é Cristina, por que que tá dando esse som, Doni? É o telefone dela, é o Sim. telefone dela, tá dando um som, é muito forte aí, Cris. Passar o rádio Ah, por favor, né? Não, não, é, o telefone. é o telefone? Bom, vamos Valeu, tentar pronto. É o teu telefone mesmo Mas fala rapidinho o que você quer Pronto, melhorou Então, eu, eu já levei muito cansada Não entendi O que? Eu já ligo tanto muito cansada Ah, tá ah. Entendeu? E eu sinto uma dor na alma terrível. Dor na alma o Tá. Ah, olha, entrou a oficial no Instagram, tá certo, Regiane, Cris? O pessoal tá me ajudando aí, viu, Doni? Então, é, a dor na alma, a gente, nós dizemos assim que nós temos dor na alma quando a dor é tão profunda e nós não temos como explicar, né? É, é, o teu nome é Cris, né? É, meu nome é... Cristina, quando você não tem como explicar a dor, você fala é dor na alma. Na realidade, não é dor na alma, porque a tua alma não dói, ela quer te libertar. O conflito existe entre você, a tua consciência atual e a alma. Entendeu? Então, esse conflito, ele te retém de uma certa forma. Então, dá a impressão que você está com aquela angústia no peito, o peito todo apertado. Uma falta de ar, sabe? Uma resistência. Uma resistência até de viver. É porque a pessoa, ela se sufoca dentro dela mesma, né Cris? Oi? É? A pessoa se sufoca dentro dela mesma. Exatamente. É, e esse cansaço que você levanta, que você. Porque você não acorda, você levanta, pelo visto, né? E esse cansaço que, eu, que dá para perceber que tem a respiração curta é devido aos seus pensamentos repetitivos. É devido os seus pensamentos, eles estarem só, a maioria das vezes, né? não sempre, mas a maioria das vezes, no, no pensamento condicionado ao negativo. É, é como se você não visse nada mais a não ser uh, um nada na tua frente, né? Cadê a Cris, Doni? Estou aqui, aqui. Ah, o um nada na tua frente né? Então é, você precisa eu posso perguntar a tua faixa etária? Minha faixa etária? É 72, Quanto? 72. 72 é uma menina ainda, é uma menina. Hoje em dia é né? É. Eu tô quase é. aí. Então é, é você aprendeu a viver para os outros e não para você. Quando você percebeu que você estava sozinha, a Aninha está aí, a Cris também. Então, quando você percebeu que você estava sozinha com você, você não aceitou. Está entendendo? E esse não aceitar é o que está te, te fechando cada vez mais para você mesmo. É como se você se escondesse de você é aí que você precisa mudar, Cris se você não mudar você vai cada dia entrar mais em depressão em depressão, em depressão e, e as coisas que você veio para resolver aqui nesse plano vão ficando para trás e você já pensou mais uma encarnação desse jeito? Isso, se é, isso é que se tiver oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra, né? Entendeu, Cris? Sim, sim. Precisa mudar isso, tá bom, meu amor? Tá. Eu, eu vou passar Que você agora na ah, rádio. Quer saber se a ah, senhora vai fazer para ela o processo? Ah, a radiestesia? Sim. Faço sim. Ah, faço, pode... tá bom? Então, você, você vai ficar quietinha... O Doni vai abrir o telefone para outra pessoa e já, e já já eu te chamo, tá bom? Mas eu não sei o que está acontecendo, está dando interferência na não sua tá linha, tenho... é na sua linha está incomodando um pouquinho, mas tudo bem. Você fica quietinha aí que nós já cham... eu já te chamo, tá bom? Eu te ligo. Eu não vou... não pode ficar pode ficar, tá. tá bom? Então até já. Eu já estou fazendo aqui nela e se tiver mais ouvinte na linha Pode pôr. Então, gente, para quem quiser falar comigo, tem um pessoal no Instagram, pode ligar aqui pro. Ela tem que baixar o rádio, ela já baixou o rádio, não é do rádio. É o telefone dela. Então, para quem quiser falar comigo, é só ligar aí no 31710221-3262-4490. Bem... Uh, eu estou fazendo a radiestesia para ela, fazendo uma radiestesia geral. A Andreia também está aí, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer do Instagram, pode fazer que eu respondo. Uh, gente, muitas vezes nós nos perdemos dentro de nós, por não querermos nos ver, por não querermos nos encontrar. Sabe aquele que, que eles dizem que é cego de si mesmo, e, e não é cego, que, que é cego de si mesmo, porém, né? uh, não é cego para o outro? Então, a pessoa que é cega para ela, ela vai enxergar o outro como ela imaginou. E sempre ela vai imaginar que o outro é melhor que ela que o outro está numa condição diferente da dela, por quê? Porque o outro teve oportunidade por causa da mãe, por causa do pai, porque da vida, porque isso, porque aquilo. E, e, e a coisa funcionou para o outro, mas para ela não. Ela teve que fazer tudo sozinha, ela teve que se livrar de tudo sozinha, ela teve que se auto-resgatar sozinha. Então, quando ela pensa dessa forma, ela já começa a entrar numa sintonia muito, muito, muito, muito, muito negativa com ela mesma, né? É possível fazer esse tratamento de radiestesia e energia fria para outra pessoa? Você quer fazer para outra pessoa? É possível sim, desde que a pessoa saiba e ela permita. Né? Porque nós não podemos invadir o livre-arbítrio de ninguém, mesmo que seja para ajudar. Você não sabe se a pessoa quer aquele tipo de ajuda. Então, ela precisa consentir. Bom, vamos atender o próximo ouvinte. Alô? Maria Aparecida. Fala, Maria Aparecida, tudo bem? Ai, graças a Deus, sabe? Ai, olha, eu ouço o seu... Quando é o seu dia, o seu horário, eu gosto muito. E eu gostaria de part... participar a primeira vez. Tá. Participar do quê? Essa energia fria. É, isso? É, energia fria. Ah, você quer receber energia fria, né? É, é, é, é. Ah, então tá bom. Vamos eu fazer... processo, é. Você tá sentadinha, Maria Aparecida? Não, não, eu estou em pé. Eu tô no telefone fixo, então eu estou em pé. Ah, tá bom. Ah. Você tem como relaxar o corpo só isso, mesmo em pé? Não, eu posso eu posso deixar o telefone fora do gancho e sentar, posso? Tá, mas aí você vai ouvir a hora que eu te chamar? Eu, eu, eu acho que sim, porque eu estou com o rádio ligado. Não, não pode, porque aí é dá interferência. Ah, o rádio está distante de você? Está distante, é. Mas você está ouvindo ele agora? É, estou ouvindo, claro. Então, tá bom. Fica... Senta, eu vou sentar, vou sentar. Tá. senta lá, eu vou enviar para você, tá bom? Tá, Daqui a pouquinho eu já te chamo, tá legal? Tá, tá, tá. tá até já. Então, pessoal, é, a energia fria, ela não tem distância, ela é uma frequência. E o que é uma frequência? É como uma antena, né? por exemplo a mantena que satélite chega aonde for né chega até em outras dimensões outras dimensões que eu digo até às vezes fora né do a, a, dimensões fora do nosso planeta é, é, é porque porque é frequência é som hoje a energia fria ela tá muito mais ela vibra muito na, na, na energia do som e o que que está acontecendo a coisa está tão forte que eu comecei a desenvolver, juntamente com uma pessoa né, que é, é, é muito amigo meu, frequências que a pessoa que nós preparamos juntamente com eh, por cima de um, eh, de, de, de, um, de, um, de um da radiônica né de uma figura mas eu através do da radiestesia do pêndulo eu começo a trabalhar essa frequência essa pessoa também e quando a pessoa põe essas gotas na boca que a gente faz um preparadinho lá aquilo que ela tinha de pior começa a ser eliminado. Parece que aquela frequência atinge não só a consciência, mas toda a circulação sanguínea dela atinge o inconsciente, o subconsciente, puxa aquilo para fora, e, e por, por mais doente que a pessoa esteja, por mais sensações emocionais negativas, pensamentos repetitivos, essa frequência, gente, vocês não acreditam, eu estou mandando até para o exterior já, porque um fala para o outro, em menos de 20 dias, a coisa bombou, e bombou comigo, bombou com esse meu amigo... Com a diferença, né? Eu faço uh, com o pêndulo, ele faz através de um aparelho, mas a, o efeito é exatamente o mesmo, e é um negócio assim fantástico. Caso você queira, você pode entrar em contato comigo pelo 9 9675 5250. 99675 5250. Código de área é 11, São Paulo, e você vai ver que maravilha que é. Então agora eu vou chamar a primeira pessoa, né, que era a Cris, né, Doni? E a Cris vai falar como ela está. E depois eu vou fazer o seguinte eu vou abrir para uma pessoa que eu quero fazer aquele trabalho do, do registro da memória celular. Né? A próxima pessoa que ligar, para a gente conversar um pouquinho, para ver da onde, sabe qual a origem do problema, da onde vem aquilo e como nós podemos trabalhar e essas frequências atingem essa origem. E, e às vezes a pessoa não tem nem lembrança e ela começa a melhorar, por incrível que pareça. Bom, vamos lá, vamos chamar então a Cris, <coughs> Alô? Oi, querida. E aí Cris, como é que você está? Alô? Ela, o que que ela falou? Não dá pra ouvir. Abaixa um pouquinho o volume, Doni. Pode falar agora, Cris? Alô? Ai, ah, que bom! Qualquer coisa entre em contato conosco, tá? Você pode usar essas frequências que eu falei, é acessível. Nós enviamos para sua casa ou você vem buscar, não tem menor problema. Mas precisa passar por uma consulta, pode ser presencial ou online, tá bom? Você vai ver como melhora, tá ok? Na... É, obrigada para você. Um abraço e um excelente dia. Então, pessoal, essas frequências é essa essa vibração, né? Tudo isso faz muito bem Ajuda bastante a pessoa E antes de dar continuidade Eu vou pedir para vocês né, Irem lá no meu Youtube Se inscreverem lá no Youtube Nós precisamos atingir mil pessoas Nossa, venho falando isso desde o começo do ano Atingir mil pessoas E essas mil pessoas A partir daí nós podemos Fazer diretamente o programa Pelo Youtube Já pensou que legal? Mas eu vou pedir para vocês compartilharem né Se, aqui para quem está me vendo pelo para quem está me vendo pelo pelo Instagram daqui a pouco vai entrar no vídeo do assim que eu sair já entra no vídeo também no, no Face né da rádio da rádio Vibe Mundial compartilhe com amigos compartilhe com as pessoas né vale olha vale você fazer isso porque ajuda está sendo muito grande. Então, para quem quiser entrar em contato comigo aqui na rádio, é só ligar para o 31710221 e ou entrar em contato comigo pela... Uh, quiser agendar um horário, quiser passar por mim, eu, tô, eu atendo tanto online como presencial, que é o 9... eu estou em São Paulo, é código de área 11, que é o 996755250. 996755250. Ah, mãe, o que, que você trata? Como que é isso? Isso aí funciona assim. À medida que eu vou conversando com a pessoa, se alguém quiser ligar rapidamente, ainda dá tempo. À medida que eu vou conversando com a pessoa, eu percebo a origem do problema dela, do que está acontecendo. Sabe, aqueles pensamentos que de repente provocam angústia. Você cria memórias, implantes no corpo. Você cria dores, porque você acredita que aquilo vem... É uma herança genética, com tanta herança melhor, né? Você acredita que ali vem como uma herança genética do que há de pior... Você acredita que tudo aquilo que veio lá do. Né, que veio dos nossos, dos nossos antepassados e vão te afetar. Afeta mesmo porque você entrou naquela frequência. Você entrou naquela energia. E é tudo que você não precisa. Você não precisa entrar naquela energia, você não precisa entrar naquela frequência. O que você precisa é entrar. Na sua própria frequência. Mas para você entrar na sua própria frequência, você precisa tirar todos os outros que estão aí. Engraçado, quando a pessoa, a pessoa tem muito medo de ficar com ela, né? Mas quando ela fica com ela e ela vê como ela é, ela não quer mais sair. Sabe por quê? Porque o conforto que ela tem dentro dela é maravilhoso, o conforto que eu digo não é ficar no conforto fora não, fora você vai ter agilidade, você, você vai ter outras atividades, você vai ter muito, uma, uma condição muito melhor, mas eu digo dentro de você. Pessoal, outra coisa que eu vou anunciar, eu vou, vai logo, logo vir um curso que eu estou dando pela Vibe Mundial, vai ser anunciado sobre os cristais, é maravilhoso. Vale a pena você prestar atenção e adquirir esse curso, e você pode assistir depois quantas vezes você quiser, tá bom? E também os cursos que eu vou dar de energia fria vibracional curadora, e de radiestesia magnética agora no final do mês. Infelizmente, eu esqueci de trazer as datas e eu tô sem o um calendário aqui, eu também não peguei, né? Esqueci, mas são assim, vai ser tanto online como presencial, presencial para quatro pessoas e já temos duas inscritas, né? Das pessoas inscritas e, e, o, pres, e o e o online eu vou dar vou fechar grupos e, e, e com esses grupos aí nós vamos trabalhando. Vai ser agora no final de, de do mês de outubro e, com, e atingir os primeiros dias de novembro, né? Mas vale a pena. Então Logo, logo, logo, logo, nós vamos, uh, nós já vamos mandar os, é tá, nós vamos mandar as lives, os banners para vocês, tá bom? Então, mas entre em contato pro, comigo pelo WhatsApp, que vale a pena, que vale você ouvir. E também tem o telefone fixo, que é o 9, que é 29508343, e vamos chamar o ouvinte, Alô? Alô? Cadê o vinte? Caiu a linha? Alô? Alô? Oi? Aqui é Maria Faleci. E aí, como é que você está? É, graças a Deus, tudo bem. Olha, eu sentei, então eu procurei relaxar. Aí, dos dois segundos a três, aí parece que deu um pequeno, mas muito pouco, tremor assim, no braço e nas pernas. Certo. Aí, que é, o, é, é a vibração mesmo da energia fria, aí, que ela vai entrando por laser no corpo, isso? Fala. É, bom, aí deu isso, né? Mas logo passou. Mas aí eu me senti o, o corpo tudo leve, leve, leve. Ai, que bom. É, graças a Deus e a senhora. É. Muito obrigada. Então, eu que, eu agora quero pedir fazendo o favor. Eu não sei se eu desligo, a senhora uh, responde, uh, uh, fala novamente, porque quando eu estava... O ligado, telefone? Eu Então, podia anotar. Tá. Então, é, então é, anota é. que eu vou falar rapidinho, Isso. tá bom? Tá. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém é. a todos nós, eu espero tua ligação. Uh, então, vamos mandar o telefone, que é o 9, 9 9-9675-5250. Essa pequena vibração que ela sentiu, gente, é, vai aumentando cada vez mais à medida que vai sendo aplicado e vai mudando todas. É, sabe, tudo que tá podre lá dentro, né? fala o português claro que eu também tenho, outro tem, todo mundo tem, né? Muda, vem o que é bom, vem o que é de melhor, e é o que nós estamos esperando nesse milênio, tá bom? Então, aguardo por vocês, A, me acompanhem no Instagram, pelo Face, que vão ter todas tudo o que eu preciso ali, tá bom? Então, 4 de novembro, encerramento dos cursos da arma olha lá, tá vendo? Ela já pôs aí. A Regiane também tá aí, no, o telefone, tá, tá tudo no Instagram. Esse povo maravilhoso tá me ajudando. Gente... Até a próxima sexta-feira ou durante a semana, para quem me chamar. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão a todos vocês e a Deus. <risos> Oi, pessoal. Obrigada. Acabou o programa. Eu estou aqui. Agora, para quem quiser falar, vou, vou sair do estúdio. Na verdade eu era e tô indo lá para para liberar o estúdio né é ao vivo agora, Doni? Hã? Dá uma sede que vocês não têm ideia. Então, se alguém quiser depois me procurar, o telefone já está aí, né? A Regiane já pôs. A Regiane Cris. ajuda também. Gente, um beijo grande para vocês. Obrigada, Anfim, por estarem colaborando comigo, tá bom? E até qualquer hora. Tá? Sempre na paz. Gratidão. 2337. 31